Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa fantasia aqui, ó. Da Chiquinha, gente. Olha só que linda que é essa fantasia. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Olha só que linda que é essa peça. Essa peça... É a primeira peça da nossa gincana de carnaval da turma do Chaves lá no nosso grupo temático. É a nossa primeira peça. Teremos o Kiko e teremos o Chaves também. Mas hoje nós vamos fazer essa aqui, ó, a nossa chiquinha. Vamos lá fazer a nossa peça, então?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 fazer a nossa peça. Vamos lá, então. Ah, essa peça será a primeira peça da gincana de carnaval da turma do Chaves, né? Então, vocês, meninas do grupo, prestem atenção né, na montagem da peça, que vocês vão ter que fazer sozinhas, só com o vídeo, tá bom? Então, bora fazer a peça, então. Vamos lá. O que, que você vai precisar? É uma peça rapidinho, facinha de fazer, tá? O que, que vocês vão precisar? Vamos precisar de dois velcro, tá? E os moldes, né? E os tecidos, tá? Aqui, eu tô usando cetim, suede, tá? E de tecido é isso, tá? Cetim e suede. É isso, tá? Cetim eu vou usar... Tá? Só na golinha e nos dois bolsinhos, só aqui, tá? Não é necessário ser cetim também, você pode estar tá usando suede. É que eu não tinha suede da cor amarela, então, por isso que eu joguei o cetim aqui, tá bom? Mas você pode estar tá usando suede. Os tecidos de suede que eu tô usando, você também pode usar outros tecidos, tá? Só que respeitam as cores, tá? No molde tem as cores, tá bom? Que você vai precisar. Então, vamos lá. Gola quatro vezes, bolso duas vezes, amarelo. Esse aqui é o nosso, nosso boleirinho tá? Quatro vezes no vermelho, tá? A nossa sainha, tá? Uma vez dobrada no verde, tá? Não é necessário você seguir a cor exata do verde, do vermelho, desde que seja verde, desde que tá de... sempre a cor que chega perto, tá? E... O corpo aqui duas vezes, tá? Eu também cortei quatro retângulos, tá? Três por quatro os retângulos. E filete aqui de dois por quatro. Pra gente tá fazendo dois lacinhos. Você pode tá fazendo esses lacinhos, postando junto com a peça, tá? Isso não vai te desclassificar da gincana, tá bom? E também você vai usar elásticos para colocar no, nos lacinhos, tá bom? Elástico assim, é baratinho, você compra aí, é baratinho. Então, esses são os materiais que você vai usar para fazer a nossa chiquinha, tá bom? Bora lá, então. Vamos começar com a nossa saia, tá? Vamos já preparar a nossa saia. Esse é o molde. Vamos fazer... Um pique na saia, né? Sempre trabalhando com pique, tá, gente? Sempre trabalhando com pique, tá? Pique na saia. E vamos pegar o nosso bolsinho, tá? Antes de tudo, vamos fazer a bainha do nosso bolsinho, tá? Vamos... Você pode também tá passando no ferro o bolsinho, tá? Dobrando aqui, passando uma costura, Tá bom? Vamos medir certinho o bolso, tá? Deixamos na mesma altura, né? O pique tá aqui Então, a gente deixa na mesma altura Se você quiser marcar com o giz Aonde que tá o pique certinho Pra você se direcionar Você marca, Tá? Eu vou fazer bem devagar essa peça, essas peças da gincana, para vocês conseguirem fazer, tá? Ó, aqui, ó, é o nosso pique. Dois dedos, bolso. Dois dedos, bolso. Aí, não tem erro. Já pega os alfinetes e já prende o teu bolso. Outra Outra dica que você também pode fazer, tá? Ah, tem essa de você marcar ali, né? Então, aqui o meio. Então, coloca teu bolsinho aqui. Pega um teu alfinete e... Prende aqui. Tá aqui teu bolsinho. Agora, aqui, tu pega o outro bolsinho, tá? Ó. Bem aonde você colocou o outro certinho. E prende com alfinete também. Aí não vai ter perigo de um ficar lá em cima outro ficar lá embaixo, porque eles vão estar tá preso na mesma altura. E daí tu dobra aqui e só pegar na saia, tá? Tem a opção de fazer um bolsinho só, tá? Também dá. Também eu vou aceitar, tá? Se você quiser fazer um bolsinho só, também dá. Eu acho mais bonitinho com dois. Mas, se você fizer com um bolsinho, eu também vou aceitar na gincana, tá? Aqui você dobra também. Como é cetim... É mais chatinho de fazer, né? cetim é Mas você pode estar tá usando outro tecido aqui. Pode estar tá usando suede mesmo, tá? Tá bom, Cris? Pimentinha. A Cris odeia cetim, Com razão, né, Cris? Primeiro bolsinho pregado. Agora o outro prestem atenção nessa peça, tá? Essa peça que vocês viram do início do vídeo ali, é a peça que vocês vão ter que me postar igual, tá? Aqui você dobra, que nem você fez lá. Os alfinetes ficou assim. Outra coisa, tá, gente? Eu só vou dar uma limpeza na overlock. Você pode estar tá fazendo a bainha, tá? Também vou aceitar, tá? Você pode estar tá vindo aqui fazendo a bainha, tá? Eu só vou dar uma limpeza, tá? Também vou aceitar, ok? Bora lá, então. Vou na overlock dar uma limpeza aqui na saia e franzir ela. Tá? Também na Overlock, tá bom? Tem um vídeo lá no YouTube que eu mostro como que faz para franzir a saia. Também tem um vídeo na, no, no Face lá, alunas, né? Dicas da Sheila, que eu também mostro como que faz, tá bom? Bora lá! Ficou assim, ok? Reserva a nossa saia, tá? Reserva ela. Vamos pegar as nossas golas. Avesso com avesso, vamos passar uma costura aqui, deixar em cima para tá virando. mesma coisa com a outra. Vamos fazer pique. Vamos virar a nossa peça. Vamos presspondo. Aqui, vamos passar uma costura de segurança. Mesma coisa com essa outra, tá? Vamos preespontar. Tudo de segurança. Aqui. Esse lado aqui é mais pontudo, ó. Pode ver, esse lado aqui é mais pontudo. Você vai pegar esse lado mais pontudo e vai colocar assim, ok? Vamos passar uma costura aqui de segurança também. Ok. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar esse molde aqui. Ele é assim, tá? Ele é assim, tá? O que que você tem que fazer? Você vai passar uma costura aqui, até aqui, tá? Ó, daqui até aqui, tá? Ó, daqui até aqui. Vamos lá. Daqui até aqui, ok? Daqui até aqui, ok? Bora lá, então. Direito com direito, avesso com avesso. Mesma coisa aqui, tá? vamos fazer pique Vamos virar a nossa peça. Tá assim. Agora, vamos pegar... Aqui, vamos pegar essa parte aqui, tem uma menção dizendo saia até aqui. Então, a gente vai fazer um pique pra gente saber que até ali vai a nossa saia, tá? Pronto, pique feito. Agora, vamos pegar uma das peças aqui. Reserva outra aqui. Vamos pegar nossa peça que a gente acabou de fazer e vamos casar ela aqui. Tá? Ela tem que vir certinho aqui na cava, tá? Ela vê, fez a curva tudo da cava aqui, tá? Certinho, aí é a hora de você colocar um alfinete, ok? Mesma coisa do outro lado, tá? mo certinho, coloco o alfinete pra não sair do lugar, tá? Agora, vamos passar a postura de segurança aqui. E já vamos prespontar aqui o nosso bolerinho, tá? Que a gente já presponta ele. Já tá pronto, agora o outro lado. Assim Aqui a gente já passa uma costura de segurança Aqui, né? Que a gente esqueceu Então Ficou assim Agora vamos pegar as nossas golinhas Vamos achar o meio aqui da nossa peça. Vamos fazer um pique aqui, pique aqui. Vamos colocar a nossa golinha aqui no pique e vamos pregar a nossa golinha aqui, ok? Ahora va. A pregada, vamos pegar agora a nossa saia. Tá assim. Vamos pegar a nossa saia agora. Até aqui vai nossa saia, até aqui vai nossa saia. Já fizemos a marcação aqui e aqui, os piques. Então, a nossa saia é fácil de pregar. A gente vai colocar ela até aqui, tá? E só seguir Pregando ela E até aqui Ela não, não fica muito franzida, tá? Porque a roupa da Chiquinha não é Glamurosa, a roupa da Chiquinha é simples, tá? Então não adianta vocês virem com a roupa glamurosa aí, falar que é molde que não vai dar, não vai rolar, tá? Então, ó, aqui a gente já sabe que ali é onde vai começar. Então, bora lá! Bora pregar a nossa saia aqui. Agora, vamos colocar o nosso forro, tá? Vou colocar tudo pra dentro aqui. Pegar o nosso forro. E colocar aqui, tá? Eu gosto de alfinetar certinho, né? Gosto de colocar um alfinete aqui em cada... Parte aqui, principalmente quando tem bastante recorte para mim não me perder, né? Mas aí fica a critério de cada uma de vocês, né? O grau de dificuldade dessa peça é quase que zero, tá? É uma peça super com super fácil de fazer, não tem segredo algum. É uma peça bem facinho de fazer e rápido, tá? essa gincana eu bolei só peças fáceis de fazer, sem muito sem muita coisa, sabe? Para vocês conseguirem fazer tranquilo, até quem não tem muita experiência aí vai conseguir fazer essa peça, tá? Uma dessas peças vai conseguir fazer. Agora, vamos passar a costura por tudo, só vamos deixar aqui pra gente virar a nossa peça, tá? Vamos lá. Aqui, vamos tirar todos os alfinetes, não vou esquecer, tá? Caso vocês tenham colocado alfinete. Eu falo que eu já esqueci algumas vezes. Então, tá, gente, aqui fizemos tudo, o, a costura, deixamos só aqui pra virar. A gente vai fazer piques, tá? Aqui, feito o pique em tudo, a gente vai virar a nossa peça. Vamos prespontar a peça toda, tá? E aproveitar e fechar esse buraquinho ali que ficou, tá? Vamos então, bora lá. Aqui a gente já fecha, arruma bem aqui atrás pra gente fechar o buraco que ficou ali, tá? Agora, vamos colocar o velcro. Colocar esse velcro aqui, você puxa a gola pra cima, tá? Pra não costurar junto. Assim, ok? Ó, quando vai costurar esse velcro aqui de trás, você levanta a gola aqui pra não costurar junto. Vamos cortar os fios. que a nossa peça tá pronta, olha só, fácil, rápido, simples, não tem segredo para ninguém, é uma peça simples, simples, simples, tá? Tem certeza que você vai conseguir fazer, tá? Fiz questão de fazer peças simples para vocês conseguirem fazer aí, tá? Então, aí você quer fazer os lacinhos da Chiquinha, né? Vamos dizer, ah, mas eu queria fazer os lacinhos. Você pega aqueles retângulos que a gente... Que a gente cortou, três por quatro, costura ao redor, tá? Tá? Piquinhos aqui separam um do outro, dá um pique, separando um do outro, dá um pique e vira. Agora vamos pegar as nossas borrachinhas. Eu já disse para vocês que eu gosto de colocar duas em cada, né? Em cada lacinha eu gosto de colocar duas, fica mais forte. Vamos pegar o nosso filete. Dobra uma vez para dentro. Outra vez pega as nossas borrachinhas, coloca aqui no nosso filete e aqui na parte que você abriu, você vai fazer isso aqui, ó, tá? E vai passar uma costura aqui. A reforçada corta o excesso, coloca a parte da costura para dentro aqui e o amarrador aqui na costura. Simples, rápido, fácil de fazer, um laço da Chiquinha, tá? Mesma coisa, vamos fazer com o outro, tá? Então, esses lacinhos, lacinho que você quiser fazer, né? Pode fazer, o lacinho não vai desclassificar a tua peça, tá? O que você não pode fazer, tipo, é um, uma, um laço aqui na peça, isso não agora os acessórios que você quiser colocar a fora da peça você pode fazer, tá? o excesso, e aqui temos mais outro assim, e a nossa chiquinha tá pronta, olha só, com um assim e tudo, Hã? Então, é isso, gente! O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que essa peça aqui é o nosso primeiro desafio da nossa gincana de carnaval com a turma do Chaves, tá? É a fantasia da Chiquinha, tá? Esse é o nosso primeiro desafio Então, vai, corre aí, faz aí a peça Tá, meninas? Postam aí a primeira a postar a peça original, assim, tá? Mostrando o vídeo, tem que mostrar frente e costa da peça, tá? Mostrando o vídeo certinho, tá? Pra gente analisar Primeiro a fazer isso e mais uma foto com a logo Uma foto bem bonita, tá? Gente, procura fazer uma foto bem bonita, bem clara Com a tua logo, tá? Primeiro a fazer isso vai ganhar a modelagem completa, tá? Desse, dessa peça aqui Primeiro a fazer isso vai levar a modelagem completa, tá bom? Eu vou estar tá, analisando a peça, se tiver tudo ok, te chamo no PV e já te mando a tua modelagem assim rapidinho. Tá bom, gente? Então, a primeira peça da gincana é essa aqui, bora fazer aí, tá? Mãos à obra, hein, meninas? Tá bom, gente? Vou ficar aguardando quem vai ser a grande vencedora. Vai ser bem legal, vai ser bem divertido, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sexto. Então, bora fazer muitas peças pet. Bora caprichar na fantasia aí. Carnaval, gente. Bora fazer muitas fantasias aí, tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos, tchau. Fique com Deus, tchau.